Olá e bem-vindos a esta apresentação pré-gravada para a reunião virtual anual da Datasite. Esta é uma apresentação traduzida ao português, mas originalmente gravada pelo nosso Diretor Executivo, Matt Pais. Estamos muito satisfeitos por dar-vos uma breve atualização sobre onde estamos com a estratégia do Datasite, após a visão estratégica do ano passado, mas também por falar um pouco sobre a direção que estamos a tomar e por receber algum contributo de vós. Esta apresentação foi gravada em diferentes línguas para apoiar a nossa comunidade global, e é muito agradável que tenhamos uma equipa global em crescimento que fala várias línguas e que possamos apoiar diferentes regiões nestas línguas. Com isto, vou saltar diretamente para a apresentação. Assim, antes de mais, gostamos de começar as nossas apresentações estratégicas com o nosso propósito, porque nos reunimos como uma comunidade, porque existimos como site E com isso focalizamos o nosso propósito em torno da visão da site A nossa visão é ligar a investigação e identificar o conhecimento. E com isso pretendemos reunir peças disparos do ciclo da vida da investigação, para compreender a influência dos resultados e recursos da investigação em domínios disciplinares em toda a comunidade global. Somos uma organização liderada pela comunidade e nesta altura gosto sempre de vos agradecer a todos como membros da Datasite, pois é o nosso esforço coletivo e o nosso contributo coletivo que nos impulsiona. Sem a nossa comunidade global de membros, não insistiríamos como Deira Site e essa é realmente a nossa força. É realmente importante continuar a agradecer-vos, celebrar, celebrarmos isto como um dos nossos pontos fortes. Trabalhamos com, com organizações de investigação, incluindo financiadores de investigação, instalações, etc. E de mais de 50 países em todo o mundo e realmente reunimos-nos para criar, encontrar, citar, ligar e utilizar a investigação. Confiamos um nos outros para o sucesso da infraestrutura e trabalhamos em conjunto nas melhores práticas e na evolução destes serviços que prestamos. Realmente importante, subjacente a tudo o que fazemos, está um conjunto central de valores e por isso concentramos-nos em ser fiáveis, desenvolvendo e apoiando serviços de identificação persistentes e fiáveis para a comunidade global. O nosso objetivo é sermos transparentes em tudo o que fazemos, assegurando que as decisões que tomamos em todas as estruturas de governação, em toda a Assembleia em Geral, em todos os níveis, em todo o pessoal, sejam transparentes, mas que nos envolvemos abertamente como comunidade para trabalharmos em conjunto na tomada dessas decisões. Construímos confiança através deste diálogo e queremos ser um parceiro de confiança em toda a comunidade, em todos os membros, em todas as partes interessadas para defender e desenvolver estes princípios comunitários que são fundamentais para o que fazemos. E, finalmente, a inclusividade. Queremos apoiar uma comunidade global e valorizar perspectivas realmente diversas e temos muito trabalho planeado em torno do acesso e participação globais em toda a comunidade. Outra coisa a notar é que sabemos globalmente que existe um desequilíbrio no financiamento que está disponível em torno à investigação. E assim como uma infraestrutura aberta que presta serviços à comunidade global. Queremos trabalhar em conjunto para garantir que podemos tornar a investigação que não tem financiamento ou apoio ou infraestrutura técnica disponível e reutilizável em toda a comunidade global. E por isso a divulgação desta investigação em todo o mundo é realmente importante e ajuda a impulsionar as práticas globais de investigação aberta. Queríamos ter a certeza de que construímos infraestruturas sustentáveis e as infraestruturas podem ser realmente complexas e confusas e por isso se olharmos para este quadro de estradas. Pode ser um desafio tentar compreender como utilizar isto, mas se tivermos a governação e serviços corretos, os seguros e a sustentabilidade ao longo prazo em torno desta infraestrutura, isto torna-se um pouco mais claro e dar muita atenção aos diferentes caminhos e contributos das partes interessadas. Por isso, este ano estamos a fazer muito trabalho analisando as viagens através da comunidade, assim olhando para intervenientes específicos da comunidade e tentando traçar um mapa dessa viagem de como se trabalharia, trabalharia com o DataSite e quais são os diferentes elementos e componentes de envolvimento e colaboração nos quais trabalharíamos. E em última análise, estamos realmente à procura de afetar a mudança cultural. E sabem, na verdade já sei isto muitas vezes. Queremos encarar isto como um esforço comunitário. E assim, DataSite e os serviços de infraestrutura que o fornecemos estão a procurar torná-lo possível e fácil. E por isso temos um grande esforço em curso para realmente aperfeiçoar isto muito mais. Mas depois, como comunidade, podemos trabalhar para o tornar normativo podemos começar a torná-lo gratificante e podemos então começar a analisar a política para o tornar necessário, mas precisamos realmente garantir que as componentes fundamentais da mudança comunitária estão lá, a fim de afetar a mudança comunitária em larga, em, em larga escala. O nosso foco está em aberto, portanto este é um movimento coletivo, tem a promessa de tornar a investigação mais eficiente, fiável e receptiva aos desafios societais que temos a nível mundial. concentrando nos em reunir estas partes disparas do ciclo de vida da investigação para assegurar que apoiamos a reprodutibilidade e trazemos esse rigor para o registro académico. A nossa prática, e mais tarde ouvirão falar da comunidade de prática, é incluir atividades em torno do acesso aberto disponibilidade e reprodutibilidade destes resultados de investigação, tornando mais fácil a comunicação destes conhecimentos e avanços na ciência e a investigação entre domínios. Temos de nos certificar de que compreendemos que existe todo um ciclo de vida de investigação e temos o desafio de que o atual artigo de investigação fornece apenas uma fração da informação para avaliar completamente um estudo de investigação. E notando que o artigo de investigação é uma representação muito boa do estudo de investigação, que também compreendemos que há muito mais esse estudo de investigação. E portanto precisamos de nos concentrar em todo o ciclo de vida da investigação para os as reunir. Assim, avançando juntos como uma comunidade, e é assim que nos reunimos e o que fazemos. Portanto, gostaria de começar com um breve exemplo. E este é realmente um bom exemplo de uma comunidade prática. E assim, se olharmos para as aldeias históricas no Japão, que são património mundial de Unesco, estas têm um conjunto de caças que têm um desenho, um desenho especial. Mas o que é importante, a comunidade reúne-se todos os anos e todos têm um papel especial. Todos os interessados têm um papel e juntos trabalham como uma comunidade prática para assegurar a sustentabilidade e longevidade a longo prazo da comunidade da aldeia. E assim, é realmente importante compreender que no contexto do Design Site, que entre as partes interessadas entre diferentes tipos de organizações em todo o mundo, temos diferentes papéis a desempenhar e diferentes percursos que todos podemos percorrer juntos como uma comunidade de comunidades. Por falar em comunidade, a nossa comunidade tem vindo a crescer muito bem nos últimos anos. Temos mais de 27 centenas de repositórios a nível mundial, mais de 280 membros em 50 países e o registro já está a aumentar bastante significativamente. Até hoje temos pouco mais de 36.5 milhões de dois e mais de 1.200 organizações que criaram repositórios com o e estão a registar identificadores persistentes, sob a forma de DOIS e os metadados associados. No ano passado, trabalhamos numa consulta estratégica para nos concentrarmos onde estamos como comunidade, mas também para onde vamos. E assim, com estes esforços, através de uma série de compromissos, fomos capazes de articular claramente a forma como procuramos avançar. Por isso, no topo, temos a nossa visão, ligar a investigação, identificar o conhecimento. Temos então a nossa missão principal e por debaixo dela temos três pilares estratégicos diferentes. E estes são sustentados pelos nossos valores fundamentais e pelas infraestruturas e serviços com os quais trabalhamos e com os quais nos entregamos. E assim vamos dedicar um momento a percorrer cada um destes pilares e falar um pouco sobre onde estamos algumas das atividades no âmbito de cada um deles, mas também tirar um momento para refletir sobre onde chegamos a este ponto do ano. O primeiro pilar é fornecer serviços comunitários fáceis, eficientes e reactivos para apoiar as necessidades da nossa comunidade. E assim, o que temos vindo a fazer dentro deste pilar é estabelecer e acompanhar a nossa eficácia no fornecimento do valor. Temos trabalhado para coordenar entre equipas funcionais, por isso notará que a equipa DataSite está organizada em grupos funcionais, para realmente assegurar que temos um foco claro de responsabilidades, mas também podemos claramente apontar a comunidade ou partes interessadas para um grupo específico dentro da DataSite que irá apoiar as suas necessidades. Temos um enfoque contínuo na consolidação de consolidação de serviços e plataformas para assegurar que simplificamos as interações com a comunidade e racionalizamos os seus fluxos de trabalho. E temos estado a concentrar-nos nas ligações entre o grupo de trabalho de metadados e os membros do dataset, para assegurar que podemos alimentar a evolução e visão estratégica do esquema de metadados. Olhando para a situação, portanto, onde nós encontramos até a data deste ano e olhando para as atividades específicas que foram definidas no âmbito da visão anual deste ano, se olharmos para a primeira peça de avaliação anual dos Objetivos e Processos Operacionais para alinhar as necessidades da comunidade à medida que evoluem, concluímos todas as atividades no âmbito desta atividade estratégica e muito progresso foi feito aqui. Estamos então a continuar o nosso trabalho em torno de indicadores prioritários para medir consistentemente a nossa prestação de serviços fáceis, eficientes e reativos para apoiar as necessidades da comunidade. E verá alguns deles através desta apresentação. Isto é também algo em que estamos a trabalhar com o Conselho de Administração, identificando quais são estas métricas-chave Quais são as coisas claras que queremos medir para avaliar o progresso e implementação deste plano est estratégico plurianual? Assim, olhando para a matriz sobre este pilar, pode-se ver o estado das atividades de visão anual e muitos trabalhos ainda em curso nos pilares 2 e 3. Pilar 1 que está a fazer alguns bons progressos e depois algumas atividades finais que terão início no quarto trimestre. O último trimestre de 2022. Mas nesta fase, se avaliarmos isto, estamos no bom caminho e revemos isto como uma equipa, como pessoal, todos os trimestres e olhamos para a nossa visão anual. Vimos também em relação à eficiência e à entrega de valor aos membros. Uma coisa que temos vindo acompanhar é o crescimento dos repositórios. Portanto, tem havido um crescimento muito bom, constante e consistente dos repositórios que registram dois nos últimos dois anos. E o que também temos visto é que se analisarmos as despesas totais é que o custo por repositório está a diminuir e esta tendência é boa porque queremos ter a certeza de que temos economia de escala à medida que crescemos como comunidade, queremos ser eficientes nos nossos processos e assegurar que entregamos valor. Estamos também a expandir algumas métricas que não estão disponíveis neste momento, e estamos a trabalhar na geração de algumas métricas em torno da análise de questões de apoio e a relação com questões de serviço, bugs e questões de desempenho, para que possamos compreender como as pessoas nos contactam, Mas também quantas vezes isto está relacionado com a facilidade de utilização e serviços eficientes ou serviços comunitários e os reativos, e quantas vezes é o apoio geral a pedir orientações ou melhores práticas como exemplo. Uh, agora, passando ao segundo pilar, uh, o segundo pilar estava a ligar recursos académicos através de metadados para trazer rigor ao registro académico. Neste pilar, concentramos-nos em melhorar a qualidade dos metadados, compreendendo as percepções dos membros. O que é realmente importante, antes de fazermos alterações de características, é que compreendemos a necessidade e não preconcebemos quaisquer melhorias ou alterações de características até compreendermos realmente essa necessidade. E depois também trabalhar numa versão do esquema 4.5, que é uma versão menor, mas também algumas mudanças realmente importantes que acontecem nessa versão de esquema. Estaremos também a melhorar os metadados relacionados do gráfico PID e a analisar vários painéis, e vistas para que, como membros, compreendam a influência ou o impacto dos resultados e recursos de investigação que registram no DataSite e uh, visualizá-los, facilitando-lhe a comunicação e compreensão deste impacto e ajustante. Estamos agora à a procura a fornecer melhores melhor estatísticas, métricas de dados e também processamento de logs de utilização. Assim, temos o nosso serviço de processamento de registros, que se encontra atualmente numa versão de prova de conceito, mas procurando lançar uma versão de produção em finais de 2022 ou princípios de 2023. E isto permitirá que os repositórios implementem facilmente um franguete de código no seu repositório para rastrear a atualização e introduzi-lo na infraestrutura aberta. E depois estamos também à procura de documentação e orientação e estratégias de envolvimento em torno da implementação e fluxos de trabalho FAIR, e também alguns projetos relacionados nesta área, e a melhorar as soluções da de descoberta tanto nas interfaces como nas APIs. Olhando para o estado deste pilar, não chegamos muito longe com a aceleração da assistibilidade dos metadados do ficheiro de dados, por isso ainda há algum trabalho de ser feito lá mas já começamos a pensar e a conceber alguns dos produtos em torno disto. Estamos a trabalhar na consolidação e aperfeiçoamento de casos de utilização de membros para ligar os resultados da investigação identificados e o ciclo de vida da investigação ao longo do tempo. E também está a acontecer algum trabalho de engenharia em torno dos serviços analíticos que os abordam. Depois temos uma aceleração em torno da capacidade de descobertas e reutilização dos metadados dos membros através de serviços melhorados. Atualmente temos APIs abertas e muitos agregadores utilizam os nossos serviços e ficheiros de dados públicos quase diariamente, e queremos certificar-nos de que melhorarmos esses serviços para facilitar ainda mais a agregação de metadados pelas partes para assegurar a capacidade de descoberta de dados, dos resultados e recursos de investigação dos nossos membros que disponibilizamos. Olhando para algumas métricas específicas, duas coisas que estamos a seguir em torno de metadados relacionais. Uma é a percentagem de dois que foram registados com identificadores relacionados, olhando especificamente para o campo identificado relacionado, e temos visto algumas mudanças ao longo dos anos. Muito agradavelmente, vimos em 2022 que existe uma percentagem decente de 2 que tem identificadores relacionados nos metadados. E o mesmo é verdade se olharmos para a percentagem de 2 com identificadores persistentes nos metadados. Assim, isto pode incluir coisas como identificadores de ROR ou Grant IDs, etc., em termos de análise do financiamento. E, finalmente, olhando para a utilização e a resolução, assim, a utilização efetiva das dois e a resolução desses dois em relação ao número total de dois, Escolhemos um ponto médio em cada ano, portanto, julho de 2019, julho de 2020, julho de 2021 e julho de 2022. E olhando para o número total de resoluções mensuais, este ano em julho de 2022 tivemos mais de 40 milhões de resoluções de cerca de 36 milhões de dois. O que é realmente agradável de ver é que se olharmos para as resoluções mensuais, o número total de dois, este é agora mais de um. Portanto, é uma boa tendência e um bom avanço na atualização das dois de dataset e do ficheiro de dados. No, TCD, no terceiro pilar, isto foi para identificar e ligar todos os tipos de recursos detidos por organizações de investigação a nível mundial. Aqui estamos a analisar a comunicação do nosso papel entre as partes interessadas da comunidade, fazendo assim uma grande quantidade de mapeamento interno e pensando sobre isto, mas também trabalhando com grupos comunitários em toda a comunidade e o Grupo Diretor de eng Engajamento, e também com os diferentes grupos regionais. Procuramos assegurar que podemos fornecer um serviço de registro de confiança em toda a produção e recursos de investigação, e isto envolve a colaboração com diferentes comunidades que procuram escalar e apoiar as suas comunidades de prática identificadas. E depois também melhorar os metadados relacionais para demonstrar a influência da investigação. Assim, olhando para os metadados relacionais que temos, como terão notado, cerca de 60% das dois registadas este ano têm metadados relacionais mas podíamos fazer mais, e realmente fazer muito mais, emergir estas ligações através de diferentes estratégias de integrabilidade e diferentes serviços. E depois, finalmente, procurando identificar lacunas na comunidade, assegurando que estamos a procurar apoiar a comunidade em todas as áreas e a dar prioridade às suas necessidades. Olhando brevemente para o estatuto, Estamos a fazer alguns bons progressos na comunicação entre as partes interessadas e temos feito um grande mapeamento das partes interessadas, mas também a aperfeiçoar a nossa estratégia de comunicação. Começamos a tomar medidas práticas intencionais, como um parceiro de serviços comunitário PIT para organizações de investigação e assim esta é a evolução dos serviços de apoio a diferentes tipos de identificadores vou falar sobre isso num momento, um, e construir serviços e estratégias para apoiar estes casos de utilização. Precisamos de fazer algo mais para melhorar os metadados de identificadores relacionados através da ingestão de metadados de fontes adicionais, e era com isso que eu estava a falar em torno da interoperabilidade. E depois, finalmente, identificar estratégias prioritárias para acelerar a nossa inovação na paisagem de serviços do SPID. Assim, neste caso, estávamos muitas vezes a analisar projetos estratégicos específicos que nos ajudam a melhorar a inovação. Mantemos que os serviços de infraestruturas centrais são sustentáveis e através do nosso modelo de membros, mas também analisando áreas para inovação. Podemos olhar para atividades específicas orientadas que são limitadas no tempo e que se concentra na condução para a nossa inovação em determinadas áreas. E neste pilar estamos ainda a expandir algumas das métricas. Por isso, queremos começar a olhar para um sentimento ao longo do tempo, olhando para colaborações entre parceiros e também para o envolvimento e compromissos únicos através de eventos comunitários. Mais uma coisa que também temos visto são as tendências no registro de dois. Assim, se olharmos para os seus principais tipos de recursos, 86% dos dois registados provém destes seis principais tipos de recursos e, portanto, isto é algo que queremos acompanhar, mas também especificamente algum dos novos tipos de recursos e crescimento dos mesmos. Saberá que no esquema 4.4 introduzimos uma série de tipos de recursos mais granulares que se enquadra no texto e pode ver que o texto ainda é uma grande parte do registro. O que isto nos diz é que precisamos de gastar um pouco mais de tempo e esforço para garantir que a comunidade possa utilizar mais tipos de recursos granulares e estes estão disponíveis, mas realmente para utilizar as integrações. E depois algumas coisas interessantes, visto que um recurso tipo outro ainda é amplamente utilizado, precisamos de compreender alguns detalhes em torno disto ou o que é a comunidade está a registar sob outro e são aquelas coisas que poderíamos apoiar melhor. Como exemplo, sabemos que uma dessas coisas são instrumentos e os instrumentos serão algo que estamos a procurar incluir no esquema 4.5. Obviamente isto está a ser revisto e comentado nesta fase, mas este é o plano pretendido. Outra coisa interessante é que as pré-impressões têm realmente crescido. Temos oferecido pré-impressões há muito tempo, mas só introduzimos o registro granular recentemente e particularmente também com a adição do ARGS-IV à comunidade DataSite. Temos visto muito crescimento na área da pré-impressão, o que é realmente excitante e agradável. Com isto, quero falar um pouco sobre como unir a nossa prática como, un... como comunidade através de serviços de infraestrutura abertas. Aqui quero primeiro destacar o nosso valor. E assim, concentrando realmente no registro de dois e Metadatos site para melhorar a capacidade de descoberta e reutilização de resultados e recursos de investigação, garantindo que temos disponíveis o registro e a manutenção. a negociação de conteúdos acedendo a Metadatos, fornecendo verificação de ligações aos nossos membros e APIs públicas para terceiros para agregar e reutilizar os Metadatos e garantir que os resultados e recursos são descobertos, concentrando-nos na adaptação das melhorias, das melhores práticas para a comunidade, desculpa, e garantindo assim que temos interfaces e serviços simples com documentação clara, equipes dedicadas nessas comunidades, nessas unidades funcionais de que falei, refinando mais documentação sobre as melhores práticas e coordenações da comunidade. Assim, certificando-nos à medida que nos reunimos de que temos todas as pessoas apaixonadas da nossa comunidade a partilhar experiências e a apoiar a adoção dessas melhores práticas e a continuar a evolução do esquema das metadados. E finalmente, concentrando-nos em fornecer valor no investimento em ferramenta e serviços para acompanhar a influência da investigação que transcende fronteiras e domínios. Assim, o que isto significa é como é que nós certificamos de que, enquanto comunidade e membros veem isto e o realizam. E assim, através de painéis de controle e análises e assegurando que existem serviços de colheita melhorados e concentrando-nos nos apps de QL gráficos e metadatos relacionais que estão no ficheiro de dados. Através disto e através dos diferentes serviços, procuramos encontrar e ligar a investigação. Assim, verá no DataSite Commons que temos a capacidade de encontrar obras, pessoas, organizações e repositórios, e verá alguma evolução aí, e pensando em como melhorar, responder às diferentes necessidades da interface do Commons, de ponto de vista da descoberta. Depois temos o gráfico PID, que permite à comunidade ter uma consulta PID conhecida e assim localizar realmente algo que me permita conhecer as entidades relacionadas e os tipos de relação em torno de um determinado identificador persistente. Sim, a nossa prática é unir-nos. Estamos coletivamente alinhados através da nossa missão comum e trabalhando em conjunto num ecossistema global precisamos também de reconhecer que somos uma parte interessada ou uma comunidade no ecossistema global. Pensar em como nós, como comunidade, também nos integramos nesse ecossistema é realmente importante e esta ação coletiva, se isso está a impulsionar a mudança através desta abordagem de comunidade de comunidades. Não é qualquer conjunto de indivíduos, mas sim uma comunidade realmente grande, ampla e global e por isso agradeço-vos sinceramente tem sido um ano emocionante um ano emocionante até agora e começar a trabalhar no plano estratégico plurianual tem sido gratificante para a equipa sei que a equipa também vos agradece a todos pelo vosso contínuo apoio e contributo para os vários esforços que temos vindo a desenvolver e assim finalmente pensamos que seria bom tirar um momento para apenas refletir Realmente um pouco de reflexão sobre onde estamos, compreender um pouco sobre como podemos dar prioridade às coisas que avançam e apenas partilhar o que significa fazer parte da comunidade da DataSite para si. Assim, tendo em mente que temos o nosso plano estratégico plurianual que se desenvolveu no ano passado através da consulta estratégica. Por isto, criamos uma breve sondagem Menti, portanto, esta está aberta agora. Quando visualizar a graduação pode digitalizar o código QR e responder as perguntas ao seu próprio ritmo. Não deve demorar mais de um ou dois minutos, por isso faça o favor de fazer, pois isto será realmente útil para nós. E dentro desta sondagem Menti, procuramos compreender a sua impressão sobre o ritmo de mudança através das prioridades estratégicas, por isso aqueles pilares que estabelecemos. Como é que avalia essa mudança? Será que fizemos realmente boas mudanças nesta área, como uma impressão que tem? Ou é necessário mais trabalho em algumas destas áreas? Isto pode significar que precisamos de comunicar melhor sobre as atividades, mas também pode significar que sim, sabemos que ainda não iniciamos algumas das atividades nesta área e precisamos de dar um pouco mais de prioridade a essas atividades. Depois, olhando para 2023 e olhando para as sub atividades, as atividades estratégicas sobre os pilares, como dar lhe prioridade? E então, se pudessem olhar para estas previamente, todas elas são importantes e haverá atividades sobre todas elas para 2023, mas onde colocaria em face ao procurar dar-lhes prioridade? E depois, finalmente, se pudessem uma ou duas frases, partilhar o que significa ser um membro de Datasite. E seria realmente agradável se pudesse fazer isto na sua própria língua e partilhar o que significa fazer parte da comunidade global de Datasite. É sempre bom para nós partilharmos como a comunidade mais vasta fora da Datasite. E assim, se pudesse partilhar no Twitter o que escreveu na sua última pergunta no Menti, seria realmente emocionante etiquetar Datasite e deixar a comunidade saber como pode colaborar ou juntar-se a nós. Se pudesse fazer isto, seria maravilhoso. É realmente importante para nós continuarmos um diálogo aberto em torno da Datasite como comunidade. E, finalmente, sabe que estamos lá para apoiar como pessoal da Datasite. E por isso, por favor, entre em contacto. Pode contactar-nos por e-mail e Twitter, pode falar com o nosso fórum no PID, temos diferentes informações disponíveis através das diferentes páginas web e diferentes documentos de apoio disponíveis. Uh, por isso, gostaria de lhe agradecer. Estamos realmente satisfeitos com o nosso esforço coletivo e estamos honrados de trabalhar com vocês. Uh, estamos ansiosos com o outro ano e sucesso em 2023. Muito obrigada.